E tudo bem? Hoje eu quero trazer uma proposta de exercício para vocês, que eu sei que a gente tem conversado bastante, mas a proposta de exercício é instantaneamente você subir as suas frequências, né? na verdade, ter o ponto de vista dessas frequências totalitárias dentro de você. Eu tenho praticado diariamente, faz, vai fazer uma semaninha com a Nívia que faz o Sananda presencial comigo que fez já uma live aqui com a gente e para acelerar o nosso processo eu até vou ver depois com ela se a gente começa a gravar ela sugeriu para eu colocar aqui os exercícios que a gente tem feito intuitivamente que vem através da mãe Maria vem através de muitos seres e através de nós mesmos também tá bom então vou trazer essa proposta aqui vocês podem estar sentados normalmente Uh, ou numa numa posição cultural que a gente aprendeu, né? que nem eu aqui, eu, hoje eu escolho estar de joelhos, colocar o meu corpo em é, nesse estado de humildade verdadeira e não o estado de humildade hipócrita, de encolhimento, de não reconhecer o meu valor, mas estado de humildade verdadeira, de, de resiliência de verdade, de entrega porque isso aqui, essa posição para mim é uma representação de entrega e de auto acolhimento no universo então vamos lá <risos> Deus Deus eu sei você pulsa nos nossos corações, você pulsa nas minhas células, você pulsa em cada órgão, ditando vida, ditando harmonia e felicidade, que eu te sinta, que eu me sinta. que foi esquecida sinta agora, eu me peço para que sinta agora, percebam a vibração, mesmo uma alegria que estava lá filhos e filhas se acolham como crianças aonde vocês estiverem na posição fetal agora neste instante pequeninos que vocês são e peguem suas mãozinhas e colocam em suas faces permitindo com que respirem naturalmente filhos filhas eu sei Parece que estávamos tão distantes uns dos outros. Mas perceba que o tempo inteiro eu trazia um alguém mostrando um sorriso para que você lembrasse que eu estava sorrindo bem na sua frente e que toda vez que você também se olhava no espelho e abria um sorriso, lá eu estava. Eu sempre estive, eu sempre vivo em toda parte, então sintam esta pureza vindo através de suas mãos, que são as minhas, e agora tirem as suas mãozinhas do rosto, em agradecimento, me sentindo em você e coloquem a sua atenção mental no céu que se apresenta hoje para vocês. Mesmo de olhos fechados ou abertos, filhos, nós somos uma única coisa. Veja daqui o seu corpinho encolhido, como quando tudo recomeçou. E perceba que o tempo inteiro vocês estão voando, brilhando como as estrelas. Sendo fortes como as rajadas dos ventos, ou mesmo num mar calmo que nunca para, porque vocês são um movimento. Nada é estático no universo, apenas sintam a gloriosa força. Voltando em renascimento em seus corpos. E novamente, pulsando em verdade no seu coração. Você é o Criador. Você é a Criadora. Você sabe exatamente o que precisa fazer, você sabe exatamente como agir, porque vocês estão se lembrando do teu estado. da sua inspiração este estado natural cintilando tua casa teu trabalho sua família e toda a humanidade esteja você em cintilância com o que você é sabendo com toda a força do seu ser que eu sou você e você sou eu dentro de cada coisa e fora de todas as coisas. Um. um. No amor. Um. No amor. Um. No amor. Vão abrindo os olhos, filhos. E escolham começar, encerrar ou viver o tempo inteiro. Sendo a criação, sendo o amor, sendo a inteligência, sendo o fluxo que não para. O fluxo que tudo faz, tudo pode e tudo já é, ah filhas, vocês realmente são divinos, respirem, Só sintam, só sintam, e neste lugar tome as decisões que precisa no lugar de certeza, porque essa frequência é o seu lugar. o